A Vila Social é um espaço democrático. O próprio nome já diz. Uma Vila Social onde a sociedade civil ela se torna visível, né? Ela vem aqui mostrar o seu trabalho, o trabalho, o seu cotidiano, o que as redes, as ONGs do país desenvolvem, é, como elas acolhem as pessoas vivendo com HIV/AIDS e as populações chamadas de populações chave com as quais nós trabalhamos. É um espaço de cultura, de arte, mas também de troca de informações. É informações sobre cuidados, sobre tratamento, como lidar com a sua soropositividade. É um espaço é, democrático, onde as pessoas conseguem interagir, as redes, uma troca de experiências que favorece o fortalecimento do trabalho institucional. É, o, o trabalho desses parceiros que são fundamentais para o departamento, para a resposta conjunta, ao enfrentamento da epidemia do hiv aids e Z das hepatites virais uma iniciativa bastante inovadora e bastante assertiva pelo departamento. Eu acho que a Vila Social, o seu conceito, é, foi debatido desde a sua criação já com os movimentos sociais. O espaço foi oferecido para eles e deixar que eles apresentassem a sua programação. Na verdade, o departamento não teve qualquer interferência, apenas ajustou todas as atividades para que coubessem numa grade é, durante os quatro dias do evento. Mas é um espaço dirigido e totalmente articulado pela sociedade civil. Eu acho que isso é um respeito aos princípios do SUS e uma questão bastante assertiva do departamento de trazer esse espaço aqui dentro do Congresso é, de AIDS e de hepatites virais. As palestras, às vezes, elas têm um caráter muito técnico né? e a sociedade civil, muitas vezes, se acha um pouco à parte dessa discussão, né? uma linguagem, aquela que dialoga de fato. Então, esse é um espaço que, de fato, dialoga com essa sociedade, com essa sociedade que faz a diferença desde a concepção, desde a criação do departamento de DSTAs e hepatites virais, e não será diferente. De fato, é um espaço, é um departamento que respeita o que é preconizado pela lei orgânica da saúde, que é a participação social.